Secretário, qual é a notícia que o senhor tem para os macaenses em relação a essa nova situação da indústria de petróleo aqui na Bacia de Campos e na região? Bom, primeiro de tudo que, que a retomada dos investimentos, a retomada das operações da Bacia de Campos e a reativação desses poços maduros, que vem sendo a tônica do petróleo desde a Brasil Offshore, desse ano, é, vão trazer, sem sombra de dúvida, emprego. Vão trazer novos contratos, esses investimentos trarão empregabilidade, trarão condição de vida, qualidade de vida para a população como um todo. E aí digo, para que isso, para além da população que vive em Macaé, claro, a primeira imediatamente afetada pelo desemprego, a primeira imediatamente agraciada com a retomada do emprego. A gente tem nessa cidade um que construiu-se ao longo de 40 anos com expertise único para a operação do petróleo, a gente tem um, um exército de reserva de mão de obra absolutamente qualificado. Eu acredito piamente que será o primeiro a ser recolocado pela sua qualidade. Mas, para além da cidade de Macaé, o estado do Rio de Janeiro como um todo é vocacionado para o petróleo. E a gente vai ver a, melhorada, a melhora disso e a retomada da melhoria nas condições de vida do dia a dia de todos nós muito em breve. Ok, obrigado.